o trabalho para nós é uma questão absolutamente fundamental na vida das mulheres, é com o trabalho que nós conseguimos também a nossa autonomia e conseguimos tomar decisões sobre a nossa vida, sem estar na dependência uh, de terceiros. E portanto nós sabemos que as degradações, de, de, de, as degradações das condições de trabalho das mulheres são terríveis, bom, poder se á dizer, é verdade, são terríveis para toda a população, mas as mulheres têm um impacto muito específico e profundo. Não é por acaso que continuamos a falar daquilo que são as discriminações do ponto de vista do salário, mas também as discriminações em função, por por exemplo, da maternidade, desde o acesso ao trabalho né, e depois durante toda a nossa carreira. É também sobre as carreiras das mulheres, onde o trabalho mais feminino, que se vê, por exemplo, os maiores congelamentos, como por exemplo, na função pública, veja a luta dos professores e as consequências que tem na progressão do salário, as a, a, a repercussão que tem na, na, na, na carreira e depois também refletido no salário e nas suas, nas suas pensões. E a precariedade, nós somos o rosto da precariedade neste país, do trabalho precário. Venho defender também os cuidados de saúde, nomeadamente o direito à IVG, ao aborto, à educação sexual, que são coisas pelas quais a, nós, temos que, nós, mulheres, temos que batalhar e que são essenciais para que possamos atingir a igualdade. Vamos vir para a rua, a amizade é que temos a nível da saúde, da alimentação. Não temos condições nenhumas na saúde. Como nós vimos aqui em vários placares e vários panos, as mulheres têm mil razões para lutar. E de facto têm de facto, mil razões para lutar. Têm razões próprias, têm os problemas próprios e depois têm os problemas acrescidos que correm de tudo. As mulheres são aquelas que afetam o maior número de desemprego, são as mais alvo de maior precariedade, são aquelas que têm os salários mais baixos são aquelas que são prejudicadas pelo aumento do custo de vida e no acesso aos serviços públicos. E, portanto, há aqui razões fortes para lutarem e nós estamos aqui solidários com essas razões, mas talvez a questão mais significativa desta manifestação é os problemas são muitos, as dificuldades são muitas, mas há aqui uma grande determinação e uma grande vontade de resolver os problemas. E as mulheres trabalhadoras têm muitas razões para lutar e estão aqui presentes nesta grande manifestação, exatamente a colocar aquilo que são as necessidades neste momento e para haver igualdade no trabalho é preciso que haja o aumento geral dos salários, é preciso acabar com a precariedade, é preciso garantir os direitos, portanto, a luta geral dos trabalhadores é também a forma de caminharmos para a igualdade no trabalho e na vida.